Mais uma vez estamos juntos, que prazer grande podermos compartilhar este conhecimento desse software maravilhoso com Agora, na aula passada nós já aprendemos como criar layers, né? E nesse momento específico, se eu clicar aqui, que vai me apresentar todos os layers que criamos lá na aula passada, definindo as suas cores, definindo as suas, os tipos de linha, definindo a espessura, e tá tudo ali prontinho. Pronto para começarmos agora a desenhar. Lembre-se sempre que é muito importante que você primeiro crie os layers para ter um desenho melhor organizado e te facilitar de que maneira, principalmente quando você tiver que plotar ou imprimir, estes mesmos desenhos. Então, com os layers criados, agora vamos então partir para o início do nosso do nosso desenho, traçando linhas. Se você reparar aqui bem no menor Ribbon, né, nós vamos ter o line, ok? Esta vai ser a ferramenta que vamos utilizar essencialmente para traçar linhas. O line serve mesmo para fazer retas, vários tipos de retas, or, uh, retas horizontais. Retas verticais e retas infinitas, ok? Então, clicamos nele, corresponde, como eu já disse, corresponde a clicar a um comando, ok? A selecionar um comando específico. E o seu atalho é L, Enter, ok? Se você quiser efetivamente não ir para o ícone e clicar direto, é só colocar L, Enter, né? Por exemplo, eu vou colocar L, vou dar Enter e automaticamente ele vai me ativar o... E se eu quiser repetir esse comando muitas vezes, simplesmente na barra do Space, no teclado botar um grande no teclado, o space. A gente clica novamente e ele vai repetir o comando diversas vezes. E aqui vamos traçar os eixos, mas primeiro para os layers e clicar nos eixos, porque vai ser o que eu vou estar a traçar agora. Novamente vou colocar L, enter, né? Ali me ativou o comando e vou passar linhas por cima da, da minha planta. Depois de passar essa linha, vou dar vou clicar, né? Fazer outra linha por aqui, se você perceber topo, não estou me preocupar ainda com as cotas okay? depois eu vou essencialmente explicar como fazermos com as cotas e clicamos, aqui fechamos okay? e depois vamos ter esta, este eixo central, L, enter né? clico aqui e arrasto a linha até aqui a ponta esta linha já eu clico por cima da linha, se eu não quiser voltar a utilizar o LENTER, né? E arrasto por aqui. Posteriormente, então, vamos traçar esta linha e depois esta e fechamos com esta. LENTER, trincamos aqui, Daos. Daos. Aqui nós temos os eixos. Agora, essa imagem, já não, essa imagem já não serve mais para nós. Mas vamos ainda acrescentar aqui. Esses pequenitos detalhes que também são importantes, efetivamente, não é isso, né? mas precisamos defini-los para que realmente lá mais à frente o nosso desenho esteja igual. Portanto, aqui está completo. Os nossos eixos e vamos apagar a imagem. Delete, apagamos e aqui temos os nossos, nossos eixos. Essa linha apareceu aqui a mais, apagamos-la. Portanto, aqui temos um problemita de, de linha sobreposta, clicamos sobre ela e acionamos. Ok está E depois, uh, aqui estão os nossos eixos, então com os eixos feitos a gente tem que saber mais ou menos a dimensão de cada um dos espaços. Temos aqui esta ferramenta que é a cota linear, eu vou clicar até aqui, ah, automaticamente ela vai me dar uma cota. Estamos a dizer que mede 9, okay? tem 9 metros. E atenção, outro detalhe importante, uh, nós não criamos o layout cotas. Ok? Não criamos esse layer. Vamos voltar para aqui e vamos criar então esse slider. Cotas. Beleza? Damos OK. Pá, e vamos colocar vermelho. Ok? O tipo de linha permanece. Ok, ok. E assim fechamos. Okay? E vamos clicar isso aqui no layer cota. Para ficar diferente. Yeah. Tá me dizer que mede 9. Ok? Então, se mede 9 especificamente, não está dentro do acordo, não está... Almeja, especificamente. Pelo menos que meça dez e pico, ok? Dizer que aqui a gente vai trabalhar sempre a milímetros, ok? É bom que isso esteja claro para si. A gente aqui vai sempre trabalhar a milímetros e nunca numa outra dimensão. Portanto, vamos aqui clicar por cima deste elemento, especificamente, e vamos utilizar um comando que eu chamo de stretch, ok? O stretch aqui não aparece, especificamente, né? Quer dizer, estrechar... Onde é que estás? Estreche, e estreche. Yeah, mas não faz mal. Está ah, aqui. Está aqui o estreche. Uau. Estreche. Aqui apareceu. Para que, é que serve o três? O estreche serve para esticarmos extremidades uh, de um objeto especificamente. Por exemplo, eu quero esticar essa linha para trás. Okay? Mas eu não quero esticar lá isoladamente. Então, eu seleciono esse grupo de entidades. Venho para o stress E, no entanto, eu dou a dimensão específica. Nesse caso, mil. Portanto, aqui temos a ideia clara de que realmente o nosso desenho não está na escala que a, gente, que a gente deseja. Então, a nossa primeira tarefa vai ser colocar o desenho na escala que a gente, que a gente deseja. que Nesse caso é milímetro. O que é que vamos fazer? Vamos criar aqui uma linha. Vamos utilizar o offset, que vai ser, na essência, este comando, o offset. Vamos dar uma dimensão de 10 metros. 10.000, né? vale 10 metros e traçamos. Olha o que acontece. Você percebe efetivamente que o nosso desenho está muito pequeno em relação à escala que a gente almeja, que é, nesse caso, milímetros. Já que nunca trabalho com metros, prefiro sempre trabalhar milímetros pois que me facilita de que maneira e também já me acostumei a trabalhar assim, ok? Portanto, se você está seguindo esse curso, também é bem relevante que se acostume a trabalhar nessa, nessa perspectiva. Você vai ver lá mais à frente as vantagens que tem essencialmente. Agora, se você perceber, né, vem nos dar aqui, efetivamente. Quer dizer que o nosso, o nosso desenho está tremendamente desproporcional. Mas isso não é problema. Aposto que eu vou te ensinar uma técnica, uma técnica muito interessante de como dimensionarmos isso. Então, eu tracei duas linhas utilizando o offset e vou utilizar novamente o line. Né? Eu vou arrastar, clicar aqui nesse ponto, arrastar até no ponto em que está aquela outra linha. Olha aí, que distância tremenda que a gente tem que percorrer. Ótimo. Então, o próximo passo, efetivamente, vai ser acionar este camarada, neste caso a nossa planta, desativar o horto com o F8, né? Clicarmos nele e então vamos utilizar o, o comando de escala, especificamente vamos aumentar o nosso... né? Está quase na dimensão que eu almejo. Eu vou apagar essas duas linhas, então, agora vamos medir o desenho para vermos em que dimensão está. Voltamos para a cota linear e, e também, se vocês perceberam, a, a cota já ficou mais pequena. Realmente esse problema depois vamos tentar uh, resolver com essa essa dimensãozinha que aparece aqui. 9545, essa é a dimensão, mas nós queremos uh, atingir o valor de 10, okay, mas agora já é mais simples. Vamos, vamos utilizar o offset novamente e vamos clicar 10. Aqui até já tem dash. É só dar OK. Clicamos aqui e automaticamente o nosso ícone vai para dash. Apagamos essa linha. Utilizando um comando que é muito incrível que é o filet. Okay? A gente vai clicar na primeira linha e na segunda linha. Atenção que para utilizar o filet não precisamos utilizar o Enter. Okay? Simplesmente clicamos nele e clicamos na linha na outra linha e fazemos a unificação. Portanto, já uh, né, revista essas dimensões todas, vamos então ver uh, as dimensões também dos quartos, ok? Nesse caso específico, uh, vamos ter no quarto, né, vamos ter aqui nesse quarto especificamente, uma dimensão de 6 metros. Vamos reduzi-la para 5 metros. Clicamos aqui. Clicamos aqui, nessa essa entidade toda, utilizando os Trash, e vamos arrastar, ativar novamente o orto F8, vamos arrastar, né? vamos arrastar e vamos colocar mil uh, Beleza. Vamos voltar a ver a linha. Existe um comando muito fixe, que é o DIME, Com o DIMI a gente clica aqui e clica aqui. Está nos dizendo que tem 5 metros e 400. Vamos ter que reduzir este 448 novamente. Clicamos novamente, stress, que nesse caso o, o atalho é esse, ok? Arrastamos, 448, fechamos e vamos utilizar novamente a dimensão, vamos saber, chegamos no 5 batido, e aqui é onde a gente criar então, e para o WC, efetivamente, né, do 5 vamos aí tirar, vamos saber a primeira dimensão, de WC, pause, Estamos a falar de 160 metro é isso mesmo, 1,60 metro e vamos alocá-lo até 2 metros. Para chegarmos a 2 metros, vamos utilizar o Move, vamos clicar num canto e puxá-lo para esse lado e vamos colocar os 600. Vamos novamente para o dim. 2 metros e 200. O que nós queremos evitar essencialmente é esses 200 que aparecem aí, então vamos utilizar o offset novamente e vamos colocar 2 metros batido puxamos efetivamente e aqui vamos ter 2 metros vamos apagar esta linha e depois esta linha mas atenção, para esse 2 metros é muito vamos aqui analisar também a dimensão aqui também dizer que tem 2 metros, olha é muito espaço aqui desperdiçado vamos utilizar os trechos né? vamos, vamos selecionar essa entidade toda utilizando o stress e vamos descontar que chegue pelo menos até até... Uh, vamos aqui criar uma linha de pelo menos até um metro e meio offset 1 um metro e meio beleza, até aqui estamos agora vamos selecionar essa entidade toda vamos dar stress vamos clicar aqui e vamos nesta linha ok então até aqui nós já temos um metro e... até aqui nós já temos 2 uh, metros e meio Nesse caso específico de, de corredor, ok? Agora, ainda assim, temos aqui muito espaço. Vamos lá ver? Olha, que espaço aqui é demasiado. 3 metros. Uau! É muito espaço desperdiçado. Portanto, já não vamos ter a nossa, o nosso quarto com 5. Vamos ter que reduzir o máximo. Eu gostaria, pelo menos, que aqui tivesse 1,20, ok? 1,20 de distância para permitir o acesso de uma porta para a outra. Se não mais, se não mais... 150 um metro e cinquenta, um metro e meio que também já é bastante espaço interessante e isso vai implicar diretamente no tamanho dos nossos quartos, mas no entanto vai ser muito vantajoso, vamos clicar nessa entidade aqui toda, utilizando os trechos, arrastamos para aqui e beleza, está ajustado os nossos quartos vão ser especificamente de utilizar o dim, três e meio desculpem pessoal Tivemos aqui algum... Ok. Uh... Yeah. Todas essas reformas que a gente está aqui a desenvolver no projeto, teremos uh, las com mais ênfase na próxima aula. Por isso, continue a assistir aqui a sequência de aulas para que você realmente possa se aprimorar e dominar de forma mais dinâmica esta ferramenta incrível que é o AutoCAD. Nos vemos na próxima aula. Bye!